Seja muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Acabou! Uma das edições do BBB mais comentada dos últimos tempos chegou ao fim, com a grande campeã Juliette. Nesta quarta-feira, dia 5, Juliette tomou o famoso café da manhã com Ana Maria Braga. Durante o Mais Você... O público esperou aquelas alfinetadas da apresentadora. No entanto, o show foi focado em uma homenagem para Juliette. No final do Mais Você, Ana Maria decidiu lavar roupa suja com Juliette. Logo de cara, a apresentadora fez a pergunta que não quer se calar. Qual é o próximo passo da relação entre você, e Juliette, com Fiuk? Quem é o mais gato? Ai, Fiuk! Declarou a Ana Maria. Juliette diz, pessoas eram muito bonitas, você não tem noção, mas fica entre Fiuk e Arclebiano. esse Fiuk vai render, ele é meu amigo, eu adoro ele, continuou Ana Maria aos risos, bom partido, vai sair aquele beijo? questionou Ana Maria, no entanto, Juliette abriu o jogo, não, ele é muito paquerador, eu brincava muito, eu costumo brincar, e eu vi que estava rolando, eu brincava e saía para não acontecer nada, já que estava perdida. Se fosse me apaixonar, eu ia me enlouquecer. Aí eu me protegi, gostaríamos de saber da sua opinião. Gostou da vitória da Juliette? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo.